Eu sou a Gircia Versol Brona Cool. Nossa, tchê. Snap da Ah, chama também, Silver 3 eu e o Silver 5. Boa, momentão a não passa. Vai ser em fazer Vou com você. Ah, fazer Blue eu tô trocando de base, só me lembrta se não watt mamă. Ora Wake cu blue ăsta. E uh, sunt so, eu solo bots, auzi? Stai să ți pun. A, ah, da, ah. să vină ăstea doi top. E uh, să le facem invade la blue. Vrei să vină apară să... cu mine? Warwick e é pe mana? Da. Ve. Hai grija. Pune un tricket, pune un word. Ia, uite ăte fum. E e Hey! Nothing can ever change. All oh, stay see. here. We can do this. We can do this, and I think everyone will do this. Stai, Stay. nu se nu se ducă, idiot, idiot. É, é, eu vou jogar o milhão, você não vou jogar. Dá merda, ajuda, mister. Não, eu não eu nu mai mas de ce você é nervosa. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, să não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, e până la mare pe care taic că tu nu l are. Ba mai are, dar mai are că te luam să vedeți, a A cosut până la urmă. S-au încercat Andrei cu super dar din păcate reușit. Din păcate pentru pentru noi având în vedere nu a o Jingle Bells, está super O que você está cantando? O Não dois Jingle eu estou Ha! Master Olha! Me-am dado ignite Am făcut fiecare câte un kill, și care porbot deja. De ce că suntem prea buni? Nu, nu, lor. Ah! Și care e porbot? Direct. <laughs> Mai filmezi meciul? Da. Eu, dacă înda tura ta. Am delingerul. Gingă Bah, Bă, Henry. Mulțimi, mr. L-am adus cu mai puțină viață decât a venit. Mr. Chica pe tine, și să te facă. Nu știu ce ai domn sa mi-au -mi acum. Cred ca mi-au -mi 34. Cred não não o que não sei pão eu se speed não Report Asshole, ok Cine? Ia uite que a escritura, que Ok Daca eu vou report, eu sunt total de acordo, não super e o que é o que Păi, dar nu te duce în spatele lui, e atâta rău. Dar ce e chestia aia? O pot și ca lui Doar că te dă de două ori mai mult de mici. Păi dacă mă duc în spatele lui și eu sunt în găturetă, o să dea turetă el. Da, da, în schimb o să se mai mult de mici decât îi găturetă. Nu, are pot să se facă tank. Nu, stai în spate! E outro, chefe é de Tu vais pra mesa dos DSTP. Vamos, vamos, vamos. Ai, já vamos. Ih, se bate, se bate, se bate, se bate. Se bate, se bate, bate. Se bate, se bate, se You shut the like find No, no! para cumparam <tipos> Né, passar... Não, bagaça, eu isso, Da, a revenu exatamente quando a morir. Eu tenho a dar-liz 5. Eu de não Não a de 6. a Bajor, oh my las ma tu não ficou invejoso assim para não é que tu fez o Ну что, Já era, já era, já era. Já era, já era. Já era. Já De Já era. Já era. Já era. Já de Já era. tu era. Já era. Abra, que da 否lla La sata fecaș mai mare ca tine Normal ca ai sata fecaș și ai nivel mai mare decât mine Pentru că mai ai lăsat singur și-am murit Să surim pe Of, cu ce -am А, Da nu, fact eu fac totul top! Cineva, eu Não vai colocar na Não. Não de E o <tú> é é que é que anda É aí para tudo, tá? É Da e pronto, o dai você vai lá de Cindy. Não és bom, frate. Como você não vai ser bom, frate, de que 5 versus 2? Chiar atâta de... De? Já vrei. Da. Já está Merci. você é que cheira? Eu e aí, la vou te ver. Uuuu! De-te ajuda de acai. Ah, não. Haide ca asta e prea vesela. Ia ui daca m-ai ajuta. Hmm. Te-ai văzut până unde-ai ajuns? Da. Não sei cara oh, se taia calea Ah, cacat! Mircea! É aici, Vai, se Masa, mas é idiot? Da, dracuma E de are de la noi! 5 cu 5, ca mine, Nu mi -a, a fi dat-o din prostie! Mi-am dus-o pe bot royal de lux fata de tampiții Of, dar de ce nu mergea sa-mi da atunci asta era fix lângă tărata. N-ai Mai mare cineva? A, de e doar ori, tu e viu. Hai sa le dam pus. A, tu stii. Da. Polonesc, masinii Da entrei 3 cataparca Cata parca E inca un. Și! Lisi sa putas am não em Lonex, e asta, nu Nu, m-am uitat special la Ah, Lissinha, foge Lissinha. Vá do posto lasta. Eu morto, não? Eu morto. Samos, samos, samos, Eu a nossa não estou Não, eu dou o Não, não é porque o W. Não, não eu Não, não é porque é eu dou o W. Não, não é porque eu dou o W. Não, não é porque eu o W. é Nadine, du-te-n bază, sunt prea mai multă viață și capitea să vină la ea. Eu cred că simt alor lor primară, că am cel mai bun scor și pot căra match-ul. De ce scor ai, vă? Nu, cu 4. Știu, bun, șase cu cinci. Nu Nadine, în pute-mi căra? Cata. Și, în barul lisi, nu de la... Astea ce cu 2. 8, 2. A! isso daqui de dá essa cor da! São bacana. Atu tá adat? Da full life? Full. Não estou sujei nem nemico. Shut down. Ultimata com mal de e Que aqui, Era Cata... E idiota! Não se me diz que o da você. E que Jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells. com hmm. Bun, deci mai am um, putin um, sa-mi fac uh, infinity care am eu uh. nu mai ce mai fac? Yep! Da, da! Ce-a făcut părul ăsta? Da. I-a, Ia dat-o după ce-a murit eu! Ia uite, a prins și fericirea, fericirea asta O ultimata. Ultimata. Prima prima dată ultimata Prima dată, cred că e Singelit ăsta tang, frate, nu, nu poți să ba. bat Nu poți să-i de la bușul singelit? Nici, nici nu, nu cred că poți! Lá da Jinga Bells, Bells, Rock eu a Sam, eu eu sugamos a Sam, am eu sugamos a Sam, eu a Sam, eu sugamos a Sam, eu sugamos a Sam, eu sugamos a a eu sugamos a Sam, eu sugamos a Sam, Getai peste. Dacă nu mi dădea asta stan. dacă nu dødea mai multă mai de vreme. Nu cresăm ba. Stai peste, mat Oh my god, it's oh my god, I'm so good. I know. É, tudo, eu, a se se e tira, e -a o ala de singhinho Porque m-am jurado a sua de pata ce bani é, L-am <laughs> de la stira de E de Dar da, știi cât de milimetric? Hai ca nu dau eu pato,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 Máster, mãe, como de está? Você o Máster? Que bosta! Que Felicire, eram dois pe el e não l-am facut! não, ia, ser i mais um pesimcid em vizor dragão o ultimata, dar não acredito. A plecat de muito. Igual. Mas também de novo, acho que é muito... o general, 9 cu 3 să e cam 40 cu 39. Neacă, cuzi cu un singur lucru. Zid criptă. Mama te temi și pe edi de o dată asta de -a, si, nici nu ia de. Ah, da, păseva de la discum, că am. Iar și a ratat te șurta. Îi stoia se repetă. Deja Nu mai! Bă da mă pici pe mă, sa stii ce! Uite-te pe oe, ui frate! Ui, ce-pu cu cinci! Cum pan-a cine l-a stați? Păi, mister the top! Polonez! Nu! Nu! Tu e da, da? Nu! ai, Mister, bagatelar, la pe Não creio. Sofrimento. Agora, de la Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, Cum îmi vine? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Uh, oh, não, não credeam que isso visto, não lá, então. Vou -se like o Asta era o frate. Ah, um. se... ah, um, o dê report. Hai ca vin si eu sa va fac sa 10 10 secunde vine outa, poate va faca nu cred. ce o prins-o! Cum caca-ta o cum caca ta o frate? Nu, stiu, stiu ca doar acu... Aaa, na tank. Eca like ninja. Nu-lo. Nu-l am uite. Ce ia să le ocata? Poți să le facem ion mare. Deci. Bom mister. La baba? Lis în laba. Lis laba, lis -laba. lis laba, lis -laba, lis -laba. Me iau blade of the winter Iai E mort Dead man walking Again, dead man walking Faci -so, o tripas e bicho, se fac o coadra, stii? Si <laughs> a prins o da Eu já fiz de o tio de colo. Eu de Não é ah, so... Pff, Nu não Não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, não Não vai, não nevoie, A dat mamira m-sude pe spate. Ha, să am la caruci că. O, s-i! ne Iarăși mi-a dat. Nu ștenebat. De ce în dau până la ăla? Hais. Te-a tenda ăsta mi slow. Ia, uite mi-a dat ce Puta! Te... Não era E aí, não! não. O que é que você 50 de bani. Dacă fazendo? vin. Vine fazendo? și face Biroi, Sonny merita-se <laughs> First time in his life 3, 2, 1, 3 Mi-am 3, 2, 1 Voi las penta? Não Se agora se arrec e por Gê, Gê, Lê! Pupo, A facut bem, sincero. <laughs> Ce? Era a sua mãe? Que caia essa? Só... Cine, <laughs> singe! Da-se bombeck, Dom! E ele, te Draco, Dê te Draco! numa me numa Não numa aprinzi! Da, cum faci esta bê? Sa toda de repede? P a Si goste Haide repede, haide repede sa bag, e prima data ca nu-mi arată zic Eee, sa-mi Nu mai ai ce Ca bine zici Am uitat ca e de gheie si nu are o pula te Daca nós batemos no match-o, isso significa que são Bravo, mas! Putei a gente se limita ultima não me eu, que eu ia o bloco astea, cred. Eu ia o bloco astea, eu ia Și acum astea nu? agora Gigi! não? gg Não! Minion au dat! Não, mas, Asta a pum,